Saudações povo, eu sou o Mr. Bonny, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu tô passando aqui pra avisar que esse vídeo é uma continuação do vídeo passado em que eu e o Drust visitamos vários lugares antigos do mapa. Você pode assistir esse vídeo tranquilamente sem assistir o outro, mas se você quiser ter uma experiência melhor, eu recomendo que você veja esse vídeo. Não esquece de deixar seu like e apoiar Mr. Boni no Fortnite, porque isso ajuda muito. E se inscreve aqui no canal secundário pra gente crescer esse canalzinho também. Tamo junto e bom vídeo! A gente vai fazer um... um X1 maluco no, nas antigas torres tortas. X1? Um X16. X16 um X-Burger. Um Xzão. Nossa, que demora pro pessoal entrar, hein? One Hour Later. Zone Wars? O que que é? Mapa que Não, que é um é é mapa que aleatório, é? a gente tá fazendo vídeo de lugares antigos, tá ligado? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tá, vambora, vambora. Fala pro pessoal aí. Ah, você desativou, né, Dresch? Aonde? O Cleiton? O Cleiton, velho. Faz uma dublagem dele aí, Dresch. <risos> <risos> Sabia que ia ser um po... Tá, ah, vambora, mano. o pessoal que tá lá atrás, né? Vamos entrar. Vambora, vambora, vambora, vambora. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Se todo mundo estiver aqui dentro, a gente confirma. Oh, dentro do GF Não dá pronto. Não dá pronto. Espera todo mundo entrar. E aí, bora? Aparente, Acho que todo mundo já foi. Bora lá. Começou. Eu vou chorar, velho. Vai mesmo, porque eu vou dar um tiro I na cara. Nossa, de oh, olha o meu FPS, velho. Meu Deus. meu Deus, tinha uma banana ali. Eu vi uma banana. Eu vi uma bunda de banana na minha tela. Não, é não, não, não, não. Não consegui pegar o baú. Pontes? É de, de, de Sim. Tô falando, esse mapa não tem loot direito, velho. Ferrou, os caras vão cair aqui em cima. Tô só de Nossa, assim. já tá armado. Errou, errou, errou, morri. Corre, boninho, corre, bonito, corre, Mas boni, se aqui Se morre, morre permanente? Não. Acho que não. Ah! Matei a bananinha, matei a bananinha! Quero baú, quero baú, quero baú. Não quero loot, velho. Não tem nada. Então, não tem loot nesse mapa, velho. Eu tô sem ah. famos, velho. Ah, uns caras aqui. Tô ouvindo um baú. Ai, ai, ai, ai. Caramba, tô cercado, velho. Eu tô Filho da mãe, com sugarzinho, meu sugarzinho, sugar daddy me matou. Nossa, eu só tô morrendo nesse vídeo. Nossa, nossa, eu tô com... Nossa, nossa, nossa. Nossa, nossa, nossa. Nossa, mais um aqui. nossa Não deve é. ter vários Deadpools sozinho, sem loot pelo mundo. Ó, tem baúzinho fechado aqui ainda, velho. Dois ainda. Aqui. Rapaz. Pá, matei um. Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Sai, banana. É só isso. 27? 27 de dano com uma pump? Tá, até o, o dano da pump eles fizeram o clássico desse mapa, dessa época. <risos> não, mãe. É bom que eu, ai, com ai, tirei, ai, ai. eu te peguei costa agora. você que me deu bala atrás, eu acho. Você matou? Será? Não, né? Não. Ai! Foi tu agora? Agora Espera. eu matei o Kinder. Não, não, não, não tô bem, tô bem. aí sou bem nada. Nossa! Quanto de vida que tá esse cara? Ué, tem alguém no meu time? Eu caí no chão, mano. Ao invés de morrer. Nossa. Ah, não, velho. O cara tá fazendo uma Timi Changa enquanto eu tô morrendo. Matei o Victor Games. Ai. Nossa, tem muita gente. Torres Tortas, mano. Agora eu tô sentindo Torres Tortas. Por que eu tô caindo, velho. Ao invés de morrer. Meu Deus, jogaram minas ali. Roubou munição. Quanto vocês matou já? Matei quatro. Matei dois só. Matei cinco, velho. Ah não, ah não, não, não, não, não, não. tá de brincadeira, você tá de brincadeira com a minha cara, velho. O que que deu? Eu morro sempre de HS, mano, tomou só uma bala. De adivinha que eu acabei de pegar num balzinho perdido aqui. Uma bazuca. Aham. Uhum. Nossa, agora já era, agora fodeu. Mas eu não, não sei onde é que tá os seis mano. Ah, eu tô nesse monte de construção que tá subindo aqui nos prédios. Não, eu errei o colchão. 20, meu Deus, olha essa banana, eu só dou 27 de dano nela, eu dei três tiros agora nela. Como é que tá a headshot na banana? Não sei, mano, descasca <risos> e morde, velho Morde a cabeça da banana 21 de novo! Ah, não, 27. agora eu mosquei Ah, mano, nossa, velho, eu tô ficando aflito, cara Eu tô ficando muito aflito Calma, vai ficar tudo bem Tô ficando muito revoltado com essa pump, mano Ah, Tony Cat Vou morrer Morri de queda eu, eu, eu desisto, eu sou uma negação A pump é tudo que eu tenho e é horrível, velho Pelo amor de Deus Vai acabar tempo, velho Morri, queda 27 mano. Quem ganhou? Não, eu, eu só dei. Eu mentira. mentira, mentira. Olha esse Tonico me ferrando. Vamos de novo, vamos de novo. Eu não aceito, eu não aceito. Não, mas, Nossa, ah, mano, que, que sofrimento, velho. <risos> eu vou cair no mesmo carro. Eu tô caindo mano aberto lá perto. Meu bagulho fica abrindo paraquedas, velho. Olha, olha, olha. <risos> Quase que eu tive meu loot roubado, mano Nossa, agora estourei a história boa demais, velho Agora vocês vão ver, agora vocês vão ver eu me vingar por todas as mortes que eu tive nesse vídeo Nossa, agora eu tô suable, mano Oh, tem ah, máquina tem de venda aqui. aqui atrás Onde? No caminho de rato Vou pegar Onde? esse MG ah, aqui Ah, achei Oh, dá pra comprar um negócio na máquina lá Oh, dá pra comprar coisa na máquina lá Pronto, coloquei o caos. Agora. Você conseguiu comprar coisa, Droid? Tá bloqueada. Putz, acho que é uma pessoa que só consegue comprar. não <risos> ah, Oh, yeah! Filho da mãe! Que loucura, velho! Meu Deus! O fluxo da treta é aqui em cima. Nossa, mas tem um cara de queda, mas tem um cara de queda, Eu de Ai, dar, meto, ah, Caramba! Caramba, que cagada, velho! <risos> atirei essa, esse míssil morto na sorte, assim, no foda-se! Ah, mano, não leva meta, não leva bala, nada, velho. Nossa, mano! Ah não, não! Literalmente é. todo mundo aqui em cima, velho. Meu Deus. Nossa, mano, agora ferrou, tô sem munição de 12. A partida passada eu tava só com. só com 12. Agora eu tô sem a 12. Nossa, caralho. Nossa! Me combate! <risos> eu tomei três tempo. Ah, achei que você deve tipo, virar meu amiguinho. Tá, vou tentar fazer uma coisa aqui bem interessante. Só do vídeo vai gostar. Agora. Agora, mano, sai tudo, correndo. Tá picareta, tô com uma bala de 12. Dê tempo, dê tempo. Ah, já até sei que o que tá fazendo. Deixa eu fazer, deixa eu fazer, deixa eu fazer. Não, não, não zoa, não zoa. Quer dizer, ajuda se quiser. aí. Vou ajudar, vou ajudar. Ah, não vai dar tempo, velho. Não vai dar tempo. Vai, vai, vai. Vai, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Nossa, tô sem munição. Tem uma, uma, uma construção ali, ó. Quebra Ih, quebrou, quebrou. Não, Quebrou, quebrou, quebrou. A chuva de queou, a chuva de queou, a chuva de queou, O que você fez agora? Quanto você tá... Ah, perdi, velho. Derrubou todo mundo ah, Agora Nossa. não tinha como eu não ganhar, mano Eu ia ganhar de novo, velho eu ia ganhar de novo velho. Nossa, foi muito bom isso, cara Nossa, velho